E só para vocês terem uma ideia, gente, olha como que está a situação da violência doméstica em Três Lagoas. Somente no primeiro trimestre deste ano, mais de 300 ocorrências foram registradas na Delegacia de Atendimento à Mulher, aqui em Três Lagoas. Segundo a delegada da DAN, Letícia Mobis, o número de agressões contra as mulheres pode ser maior, já que muitas não procuram a Delegacia para registrar a ocorrência.